hoje eu vou ensinar para vocês aquela receita básica e necessária hoje a gente vai aprender a fazer feijão então vamos para os ingredientes 1 um kg de feijão, uma folha de louro, água, azeite, pimenta do reino, páprica, sal, cebola, coentro, tomate e como eu disse o vídeo de hoje a gente vai fazer feijão e sim é aquela receita básica que eu acho que todo bom brasileiro tem que conhecer, né? Afinal, saber cozinhar é independência, sim, independência culinária. É por isso que o Isso é Comida tá aqui, toda semana, ensinando receitas para você. Não só receitas, como técnicas. É a nossa escola de gastronomia aqui no YouTube. Então, vamos começar esse vídeo. E se você já gosta dessa escola, dá like nesse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque a nossa família está aqui crescendo cada vez mais e você vai ser muito bem-vindo fazendo parte dela. Agora, vamos começar essa receita. Eu tenho aqui 1 kg de feijão, uma folhinha de louro e água, bastante água. E eu vou mostrar pra vocês, eu não vou dizer a quantidade de água, mas eu vou mostrar na panela. Você quer água o suficiente pra cobrir seu feijão na panela. Eu vou fazer aqui meu feijão na panela de pressão. O que é que a gente vai fazer? Eu vou botar o feijão, o louro e a água. E a gente vai colocar esse feijão pra cozinhar. Quando ele pegar pressão, a gente conta 20 minutos e tá pronto. O que é que eu já fiz até agora? Tá, você já fez alguma coisa assim? Eu já fiz. Eu coloquei meu feijão de molho ontem de noite antes de dormir eu fiz o quê? Catei todo o meu feijãozinho, eu lembro sempre de catar o feijão, porque você vai encontrar os indivíduos lá que não deveriam estar lá. Não sei se todo mundo fala isso, mas é uma verdade. Então, cate seu feijão bonitinho, coloca ele de molho numa vasilha com bastante água, água cobrindo mesmo, porque ele vai inchar bastante durante a noite. você quer que o feijão fique de molho por pelo menos 8 horas, que é para poder liberar aqueles gases. E se ele não liberar de molho um dia antes, ele vai liberar dentro de você. E você não quer essa sensação. Tá aí o principal truque para cozinhar o seu feijão é o quê? Deixar ele em de molho um dia antes. Agora, vamos começar a colocar esse bebê para cozinhar. enquanto o nosso feijão está cozinhando, a gente já começa a preparar o tempero dele. O que é que eu tenho aqui? Na panela eu vou colocar umas duas colheres de sopa de azeite. Vou colocar também a minha cebola. Se quiser aqui, você também pode colocar alho, é opcional. Como eu sempre falo por aqui, você sempre usa aquele tempero, aquele sabor que você gosta. Se você quer colocar alho, você coloca seu alho e seja é muito feliz. E a gente vai fazer o que é que dá uma dourada inicial na nossa cebola. Quando você vê que sua cebola já tá translúcida, já pode colocar o tomate também. A gente quer refogar aqui esses temperos até eles ficarem bem, bem murchinhos. Para ajudar o processo aqui e ajudar meus temperos a liberarem água mais rápido, eu vou fazer o que? Eu já vou dar uma paradinha com uma pitada de sal e uma pitada de pimenta. E agora que nossos temperos já deram uma boa refogada, eu acabei de tirar a pressão do meu feijão, ele já tá aqui cozido, o que eu vou fazer? Eu normalmente não tempero o feijão todo, o que eu faço? Eu tempero o que eu vou comer no dia e o resto eu congelo sem temperar. E assim, quando eu quero um feijão fresquinho, eu tiro ele do freezer, descongelo e tempero ele no dia. E é isso que eu vou fazer hoje, eu cozinho aqui um quilo de feijão, mas eu não vou temperar esse feijão todo. Eu vou temperar uma parte aqui, por isso que vocês viram que tipo, aqui eu tô usando para a quantidade de feijão que eu vou temperar, vai ser mais ou menos uns 200 gramas. Meia cebola, um tomatinho, um punhado de coentro, se você não gosta de coentro, você faz o que? Você coloca a salsa, você coloca o cheiro verde da sua preferência, porque eu já disse e vou repetir de novo. É sua casa, quem manda é você, você faz as coisas do jeito que você gosta. O que eu vou fazer agora é só, colocar meu feijão aqui, terminar de temperar com sal, pimenta, coentro e mostro para vocês no final. E depois de colocar meus temperos, eu gosto de deixar meu feijão cozinhando em fogo médio para baixo por mais 5 minutinhos, só para ele apurar o sabor e engrossar um pouquinho o caldo. Enquanto isso, eu tenho aqui minhas vasilhinhas. Como eu falei pra vocês, eu gosto de congelar uma parte do feijão e ir temperando aos poucos. O que é que eu faço? Vocês já viram essas vasilhinhas? Nos meus vídeos das marmitas. Se vocês não assistiram esses vídeos ainda, clica aqui... E vai lá que eu ensino várias receitas de marmitinha que são ótimas. Não precisa ser esse tipo de vasilha específica, eu gosto de vasilha de vidro, mas, de novo, você usa o que você tem, o que você usa na sua casa. E, além dos vídeos da marmita, vocês deviam conferir também o vídeo de arroz, que o Bruno já ensinou aqui como fazer um arroz soltinho, perfeito. Aí você já tem o quê? Feijão, o arroz... Maravilha! Vou agora colocar meu feijãozinho nas vasilhas. E é isso. Como vocês viram o resultado final, nosso feijão está prontinho. Agora a gente vai o quê? Experimentar. Tirar uma coxinha aqui. Só um pouquinho, porque é o que lanchinho para almoço Tá quente. Ainda vou comer feijão de garfo, né? Genial, a criança. Tentando não queimar a língua nesse canal pela milionésima vez. Hum. Fala sério, feijãozinho fresquinho, feitinho, temperadinho, bem gostosinho. É bom demais, hein? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.